Mensagem evangélica Idolatria Existe apenas um Deus, Jesus Cristo Só há uma forma de evitar todo tipo de idolatria Se dedicando completamente a Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo Imagens são coisas criadas por homens sem poder algum. Uma imagem não pode ganhar o poder de uma divindade, nem pode fazer nada pela pessoa, que a adora não vê, não fala e não ouve. Por sua confiança em uma imagem é um grande erro. Adorar uma imagem é um insulto contra o verdadeiro Deus e Jesus Cristo. Apenas Deus tem poder para nos ajudar e livrar na hora da necessidade. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra, reflita nesta mensagem